Levanta a música no seu fone de ouvido Se você tá no trabalho, para de trabalhar Para, a empresa já é rica Levanta o fone no seu ouvido E vamos ouvir, certo? Vou pôr aqui de novo ó. Bora, bora Sente, sente Dad, are you sure you know what you're doing? <laughs> Muitas vitórias alcançadas Mesmo sem muita esperança Trajetória iluminada De muita perseverança História bem representada De alguém que luta e vence É o momento do tudo ou nada É o The Last Dance Foi lá no LG Muitas substituições Pra alcançar a equipe que marcaria as gerações Vou dizer que a suas posições Abrindo o caminho pros próximos campeões Começa pelo Fallen Que joga como ninguém De a W na mão Subindo o vagão Respeita o rei da trem. Mesmo quando tá mal Parece sempre está bem a w o rifle capitão sempre buscando ir além Gabriel Toledo jogando sempre sem medo Surgiu em 2003, representando desde cedo Com muita dedicação, conquistou o mundo inteiro Tem aula do professor, tô confia nos verdadeiros Fernando Alvarenga, direto de Resende A dona morte é uma lenda de ruxar, ele entende Fergode nunca vai desistir, ele surpreende É o rato do global que vai comer tua mente Fergode, não para de ruxar O mundo é teu, só basta acreditar Dedo no W e vontade de ganhar Bicampeão de Major, mas o triste vai buscar E tem que respeitar o Taquinho o Lampião porque se é pra b-bomba ele nunca deixar na mão Nasceu no Nordeste com sede de campeão Eu já disse e repito, Deus perdoa, taco não Mesmo renteado, taco não ficou apalado Bombe solo não perdoa, sempre tá fechado Toma dois que é outra e dois cold Taquinho dando bala, tá inspirado e bolado Tem muita história, FNX em Conlau Esquece história do padrinho. Fez Mundial A Fênix retorna quando parece está mal E sabemos que sem Fênix Major no final, representa o Brasil Desde 1.6, FNX não tem como Sempre será um rei, rei, rei, rei do clutch E rei do mind play Sempre não surpreenderá no KDA, disso eu sei Cold será mesmo contra a vontade dos pais Eu gosto demais, provo do que é capaz Duas vezes melhor do mundo, desisti jamais Destruindo a todo segundo e mostrando como é que faz LG vs Liquid, CM do Major, tava tapete marcando, levou o primeiro tapete, caiu, pulou, atirou, Espertou dois pulando, primeiro brasileiro da história do CSGO que tem um grafite. E o Zé Lão faz parte da história mesmo sem jogar Quando parecia perdido ele os fazia voltar Que a caderneta de tática ele ia anotar O que faria adversário perder e a LG ganhar Eu confio na vitória, esse é o nosso caminho Sei que faremos história pra legal brasileirinho SKOLG não importa tag que usaremos Mas quando aconteceu o topo reivindicaremos. de caremos Vaga coisa linda, coisa MMK. Você é um gênio. Sem puxar seu saco, não precisa, né? A galera toda curtindo aí. Você é um gênio e é isso mesmo. Se a bandeira é verde e amarela, o que importa? A tag, primo. Vamos, vamos. Vamos! Ó, vou falar a verdade. Eu não vou fazer isso, mas que dá vontade de ouvir esse rap de novo, dá. Mas não vou fazer isso, porque daí, né?